gostaria de ser consultor ou consultora? Teve um escrito que me pediu para falar sobre o assunto, né? Como montar uma consultoria? Na verdade, ele me perguntou como eu fiz para montar o clube e ajudar tanta gente. Bom, tudo começou com um grupo no Facebook que hoje passou de 40 mil pessoas. Ele foi criado a partir de uma necessidade que eu tinha visto. As pessoas elas ficavam nos grupos divulgando seus trabalhos e tentando vender. E eu queria que elas tivessem outras fontes de renda. Por isso eu criei o grupo, para poder fazer evento fora da internet. Reunir essas pessoas e convidar consumidores para comprarem né, os produtos. Surgiu a primeira feira de exposições. Fiz algumas. Acho que mais ou menos umas oito feiras. Mas depois eu percebi que as pessoas precisavam de mais coisas. Capacitação era uma delas. Foi nesse momento que eu decidi movimentar o canal aqui do YouTube. para ensinar a montar diversos tipos de negócios. Além de ensinar a vender. Né? A fotografar os seus produtos. A trabalhar as redes sociais. E a partir disso desenvolvemos a consultoria. Onde nós temos contato com vários profissionais de diversos segmentos que auxilia os empreendedores que nos procuram. Aí a gente desenvolve um plano para que eles possam melhorar suas empresas. Foi desenvolvido também o Workshop Empreender do Zero, um evento que acontece no sábado e tem duração de quatro horas, onde você aprende diversas coisas ligadas ao sucesso de um empreendimento. E depois do evento é agendada uma reunião individual, onde vamos até a sua empresa, né, ou num café, quando você ainda não tem empresa, e discutimos como ela é, o que você está fazendo, que estratégia tem tomado e juntos a gente ajusta tudo, fazemos novas estratégias né, quando necessárias para que sua empresa passe a estar mais organizada e mude de patamar. Então pessoal, vamos falar sobre como abrir uma empresa de consultoria? Olha, é um segmento que muita gente sonha em trabalhar e por isso hoje eu trago esse assunto.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 importantes sobre o canal e sobre o conteúdo. E é lá também que eu vou perguntar que assuntos que vocês querem, se querem live, vlog, essas coisas, tá bom? Só para lembrar que nós temos consultoria aqui no canal também, tá? Se você precisa de ajuda para montar a sua empresa, entra em contato com a gente que um consultor ele vai analisar o seu caso e vai te passar valores, que são valores bem acessíveis. Você já viu também o meu workshop Empreender do Zero? Esse que tá aparecendo aqui no card. Bom, nele você vai aprender o que precisa para melhorar a visibilidade da sua empresa ou até começar do zero mesmo. É um trabalho que eu estou desenvolvendo para te ajudar a encontrar as possíveis falhas e contornar a situação. Por enquanto o workshop ele é em Curitiba, mas nada me impede de viajar esse Brasil aí, tá? É só você fechar uma turma que eu vou com todo prazer conhecer a tua cidade. Espero todos vocês inscritos no canal, porque por aqui eu me sinto bem pertinho de vocês e sempre vai ter vídeo bem interessante, tá bom? Vamos começar a entender entendendo de fato o que significa ser um consultor. Segundo o Sebrae, a consultoria ela pode ser caracterizada como um tipo de serviço de aconselhamento, onde o consultor ajuda o cliente a desenvolver a sua capacidade, seja ela intelectual ou em outros aspectos, né, a atingir os objetivos da organização. O consultor basicamente trabalha com o conhecimento e a capacidade de análise, implantando soluções baseado em todos os problemas existentes que são apresentados pelo cliente. Como se trata de prestação de serviço, é necessário fazer com que o cliente perceba os seus serviços como algo que vai contribuir de forma real para a solução dos problemas da empresa dele. Assim fica mais fácil do cliente entender os valores cobrados. O consultor é praticamente um agente de mudanças dentro da empresa. Ele auxilia os executivos e funcionários da empresa nas tomadas de decisões, porém não é responsável pelo controle de direto da situação. O consultor precisa saber identificar os segmentos específicos do mercado para poder atender com qualidade. Eu vou te passar alguns fatores que têm contribuído para o aumento da demanda de consultoria. Busca de novos conhecimentos e de inovações para enfrentar a globalização da economia, ter vantagem competitiva, necessidade de implantar processo de aprendizagem organizacional, proporcionar metodologias técnicas, informações, e processos que facilitem para que o executivo tome decisões com qualidade. A utilização de ferramenta de tecnologia ligada ao planejamento tem sido forte aliada às empresas de consultoria na elaboração de resultados. Um escritório de consultoria ele pode ser home office ou espaços compartilhados. Isso reduz custos, até porque na maioria das vezes o trabalho é feito em loco, ou seja, o consultor vai periodicamente até a empresa. O o número de funcionário de uma empresa de consultoria vai depender do número de cliente atendido né, e de projetos em andamento, porém pode ser efetuado apenas pelos sócios ou quando necessário, optar pela contratação de consultores autônomos. O consultor ele precisa ter as seguintes características. Ter conhecimento, habilidade e capacidade de análise, negociação, saber ouvir o cliente, identificar suas necessidades, transmitir corretamente as orientações, além de características pessoais, como equilíbrio emocional, bom senso, iniciativa e senso de urgência. Essas características elas podem também ser adquiridas viu? e desenvolvidas através de treinamentos. Por isso, é muito importante você estar tá sempre se, é, se reciclando, participar de cursos e treinamentos em diversos setores. Em quais empresas o consultor pode atuar? Bem, em todas as empresas, desde as pequenas até as grandes corporações corporações, inclusive em microempresas, atuando diretamente com empreendedores MEI, ajudando no desenvolvimento de estratégias desde a busca por clientes até a redução de gastos. Gente, eu espero que o vídeo ajude você que detém conhecimento em algo e pode transformar né, esse algo em uma forma de empreender. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir esse vídeo, compartilhe ele com os seus amigos e fique ligadinho porque daqui a pouco vai ter um próximo vídeo para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!